Você conhece os mistérios e os poderes da lua negra e sabe usar essa poderosa fase da lua ao seu favor? Hoje a magia da lua negra vai estar nas suas mãos e eu vou te mostrar aí os segredos mágicos que podem ser encontrados nessa fase da lua e eu vou te ensinar a se conectar com este poder, dando início aí a uma jornada de realização e concretização dos seus desejos. Eu sei o quão complicado é encontrar conteúdo mágico que funciona e que pode ajudar a transformar a sua vida, afinal de contas, antes de eu me tornar um sacerdote de bruxaria, eu também era um buscador que ficava bem confuso e às vezes até muito perdido. Por isso, gente, assista esse vídeo até o final para vocês entenderem o porquê da lua e os seus poderes, tá? São usados nos trabalhos mágicos, na bruxaria e em diversas outras vertentes mágicas também. E receber aí um conhecimento poderoso que vem direto do meu livro das sombras. Afinal de contas, bruxa foda é bruxa que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui a gente fala de magia e espiritualidade, direto com bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Você já parou para se perguntar de onde vem o poder da lua, o porquê cada uma de suas fases são usadas para fins diferentes dentro dos trabalhos mágicos de bruxaria e até mesmo sendo citada em coisas que são bobas do nosso cotidiano, como por exemplo, cortar o cabelo? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma tia, prima e até mesmo a sua mãe falando que não é bom cortar o cabelo na lua minguante, porque senão ele não cresce ou que a gente tem sim que cortar o nosso cabelo na lua crescente para ele poder crescer saudável. Muitas pessoas é, podem parecer até superstição à primeira vista isso, mas dentro da bruxaria isso vai ter um fundamento histórico e até mesmo filosófico que vai trazer uma conotação muito mais poderosa para os trabalhos mágicos com a lua.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 Dentro da bruxaria, a lua é considerada sagrada, ela é o símbolo e a representação da divindade e no passado ela era vista como a própria deusa. A gente sabe que a bruxaria moderna é um reavivamento das práticas religiosas do passado na intenção aí de trazer uma maior conexão com o todo. O homem primitivo, por exemplo, ele acreditava que todas as coisas presentes na natureza eram divinas e sagradas, e tinham aí um espírito, e muitas delas eram a própria divindade. O animismo é a crença de que os rios, as montanhas, as ventanias e diversas outras coisas que estão na nossa realidade têm um espírito, têm um poder, têm sabedoria, e isso é sagrado. E dentro dessa visão, em certas mitologias, a gente vai encontrar a lua e o sol como forças criadoras, Aí ...por diversos povos como deuses. E pensando né, nessa visão de criação de diversos mitos, a gente vai encontrar aí as forças do universo de formas companheiras, né, irmãos muitas vezes, representadas como sol, lua, claro, escuro, dia, noite vida, morte, e não só dentro do animismo, mas mesmo no próprio politeísmo, a gente vai ter deuses associados à lua e o sol, tamanho aí o seu poder e importância para a vida na Terra. Então, se a gente compreender e acreditar né, que a lua é a emanação da força criadora da deusa, e para alguns a representação da própria deusa em nossa realidade, por que cada fase da lua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 De uma maneira mais filosófica, né, e olhando aí para os povos mais primitivos, a gente vai imaginar é, os homens, por exemplo, das cavernas, que quando eles olhavam para o céu e eles não conseguiam aí explicar a transformação que acontecia nos ciclos da lua, eles só conseguiam admirar ver o que estava acontecendo muitas vezes até ter medo dessa transformação né da lua nova crescente cheia minguante. e esses mesmos homens que olhavam para o céu e achavam em magnífica a transformação lunar eles olhavam para as mulheres que estavam grávidas e sem saber aí explicar como funcionava a gravidez eles compreendiam dentro daquilo que era realidade para eles que de alguma maneira essa gravidez ela vinha da lua abençoada e essa força, porque era o mesmo ciclo que acontecia com a lua, com a barriga das mulheres. Então, a lua ela se torna a deusa criadora e gestora da vida, que não só se transformava no céu, mas que também se transformava no corpo dessas mulheres daquelas tribos primitivas. Dessa mesma forma, as barrigas das mulheres cresciam, se transformavam, davam vida, a lua também crescia, se transformava, e dia após dia ela também gerava e mantinha a vida na terra. E... É, com o passar do tempo... Essa observação e essa comparação das fases da Lua começou também a ser colocado dentro da realidade física das faces dessas mulheres, que eram jovens, depois de um tempo amadureciam, por fim envelheciam então faleciam. E nesse momento, essa passagem de tempo e dos mistérios foi se colocando essa comparação de transformação, vida, morte e nascimento como algo que advém da Lua, o poder de surgir, de transformar, de evoluir e difundir ao longo do tempo todo esse mistério que foi assimilado ao longo do tempo como sendo aí algo é, vindo da Lua. Os ciclos da Lua, eles vão ganhar poder ao longo da história, mas cada fase da Lua vai ter aí o seu próprio mistério e usabilidade mágica. Então, assim, qual o poder da Lua Negra?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 Bom, nos três últimos dias de lua minguante, a gente vai encontrar o que se chama de lua negra. E para que a gente possa entender é, de forma mais clara, é, eu acho que é mais fácil eu contar uma história para vocês sobre... É, porque esse vídeo ele vai ser uma sequência de cinco outros vídeos né, Onde a gente vai falar das deusas e dessa jornada da deusa lua De sabedoria e transformação rumo aos mistérios Para que vocês possam de verdade entender e vivenciar o poder de cada face da lua Aprendendo aí os segredos mágicos da lua e das suas fases Para poder aplicar aí nos seus feitiços e rituais, tá? Então, vamos aí para é, um conto essa história, ela começa há muito, muito tempo atrás. Há tanto tempo, e tão longe, que o tempo nem pensava em existir. Tudo era escuro, e assim era tudo. Uma escuridão aveludada e infinita, completa em sua profundidade, sem reflexo e brilho. Era nada, mas ao mesmo tempo era tudo. E o nada se torceu, contorceu, e o que era opaco, profundo e oculto, passou a brilhar, expandir e reluzir. O véu da escuridão se rasgou em graça e beleza, sem pedir licença, apenas dando passagem ao que deveria nascer. Esse tudo se tornou inconstante e através dali ela surgia, incriada e criadora de si mesma, vinda do tudo que era vazio. A deusa lua nova nascia em graça e beleza. E assim a deusa lua se fez viva na escuridão aveludada do que era então apenas o tudo. E o tudo já não era mais vazio. Ela esteve ali crescente na escuridão por muito, muito tempo. E o tempo se fez triste à medida em que passava. E a Deusa Lua, na solidão que era o tudo, decidiu que queria mais. E então ela sonha, sonha para si mesma uma companhia, que brilhasse como ela, mas que fosse diferente dela. Ela sonha o sonho mais lindo de todos, repleto de vida e amor, uma eternidade de alegria que acabaria com toda a sua solidão. E então a Deusa Lua se vê crescente, onde dentro dela e, através dela, o sonho mais lindo haveria de nascer. E este sonho é gestado com uma pequena semente plantada em sua imensidão, amado e empoderado, dia após dia. A deusa, então, se vê cheia. Seu sonho, que era a semente dentro dela, havia crescido forte e poderoso. E, então, de tão cheia que ela estava, ela transbordou em luz. Dela nasce algo novo e então ela se transforma. Ela não é mais a mesma que havia nascido. Ela era outra e não estava mais sozinha. Ela vive tão intensamente o seu sonho, brilhante e radiante como o sol, que ali, naquele momento, ela recebe um dos mistérios da criação. Eis aqui o que esse mistério diz. Ao realizar um sonho, concretizar um desejo, tornar algo real é dar a ele um final. Porque o que se encontra na realização é o saciar da vontade. E a saciedade é o fim. Então a gente precisa sonhar de novo, disse ela. Um outro sonho, maior e mais cheio de vida do que o que ela já tinha sonhado. Então a deusa Lua entende o mistério e ao compreender, ela é a deusa lua minguante. E mingua para que o novo em breve possa surgir. E enquanto ela mingua, ela desfruta, deleita e vive o que já foi sonhado e se inspira para um novo sonho. A deusa, então, agora conhecedora do mistério, ela mergulha, mergulha profundamente no tudo. E ao mergulhar no tudo que era o vazio infinito, ela se torna novamente a deusa lua negra, que se prepara mais uma vez para um novo sonho. Bom, eu escrevi essa história baseada em diversas outras muitas histórias com relação à Lua, as deusas em sua face Lua, o nascimento né, da deusa, do Deus e por aí vai, para poder ilustrar para vocês um pouco mais o poder da Lua sobre a minha visão numa forma aí mais filosófica, que eu acho que é mais fácil de entender. A Lua Negra ou Balsâmica ela é associada às energias mais enigmáticas da Lua, ela é o primeiro né, período dessa história, a deusa né, que ainda iria nascer através do tudo que era o vazio. E com ela, os mistérios da escuridão e todo o desconhecido podem ser acessados e revelados. E o que está oculto é, pode ser acessado, sabe? O poder de criar e destruir, o poder da vida e da morte e da passagem entre os mundos. Ou seja, é uma fase da lua que vai facilitar o acesso às profundezas da nossa psique, sendo muito favorável para trabalhos de transformação profunda, manipulação do inconsciente e contato aí com vidas passadas. Também pode ser usado para afetar uma pessoa, destruindo aí padrões de condicionamento e comportamento, o que pode ser favorável, por exemplo, para a libertação daquilo que não serve mais, né? E eliminar aí, por definitivo, traumas e questões profundas que impedem a gente de seguir. Essa fase da lua também pode ser chamada de lua balsâmica justamente pelo fato de bálsamo ser uma palavra direcionada a um remédio, né? um tipo de remédio que pode ser aplicado tanto nas feridas físicas quanto nas feridas da nossa alma. Sendo assim, essa lua ela tem o poder de auxiliar a gente a curar as nossas feridas mais profundas através de movimentos espirituais. Uma outra característica dessa lua é que, assim como a deusa surge através da escuridão, através dela a gente pode começar a pensar e dar vida para as coisas que a gente quer que aconteça na nossa realidade. Planos, sonhos, objetivos podem ser aí organizados nesse período de lua para que ao longo da alunação, ou seja, durante o crescimento e desenvolvimento da lua, esse desejo ele cresça e se fortaleça e aí então se realize. Algumas pessoas, elas costumam também utilizar dessa fase da lua para fazer feitiços, por exemplo, de ocultação. Justamente por ser um período onde a lua, ela está é, escura, ela não está visível no céu, né? Então, até mesmo para feitiços relacionados a, ba a banimentos e maldições, que tem aí como objetivo atrapalhar o emocional, o psicológico do inimigo, ou da pessoa aí que você quer de alguma maneira enfeitiçar, é, para que essa pessoa, ela não te atrapalhe, os planos não dêem certo, e ela talvez desapareça aí no escuro da noite. Não atrapalha sua vida mais. Essa fase da Lua ela também tem uma característica interessante de transição e passagem. Ela vai facilitar o trabalho de evidência e adivinhação, assim como a invocação e o contato com mortos e seres e criaturas de outros planos espirituais. Porque, gente, o véu entre os mundos está mais sensível. E assim como a deusa, né, na historinha, rasga a escuridão para ela poder nascer, a gente pode rasgar a escuridão do tudo para a gente conseguir aí acesso a outros planos de existência. Num resumo, né, as suas aplicações mágicas elas podem ser relacionadas a organizar coisas que a gente deseja trazer à vida, ocultação, destruição, banimento, invocação de espíritos e criaturas espirituais, adivinhação, ataques mágicos, maldições, trabalhos com o inconsciente, acesso à nossa sombra e aos nossos reinos mentais e trabalho com... É, medos, traumas e questões noturnas. A lua negra dá para a bruxa muito poder e autonomia, mas é preciso saber usar e acessar esses poderes.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 Você também pode fazer parte do grupo secreto A Revoada Rochnol, lá a gente fala sobre magia e realiza juntos todo mês um ritual incrível. Ou então fazer parte do Círculo Rochnol, que é um espaço de desenvolvimento mais como você, vai ser guiado por mim, tendo os conteúdos aqui do canal como base e recebendo materiais de estudo exclusivo. É muito fácil você se tornar membro, é só você clicar no botão seja membro, fica aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se no canal. Ou então você pode clicar no link Seja Membro, que está na descrição aqui no vídeo. Escolhe a categoria que melhor combina com você e aí com o seu ponto de vista. E escuta os chamados roxo nós Vem fazer parte da nossa Revoada. Quando a gente trabalha com os poderes lunares, né? Nas nossas magias, a gente precisa alinhar os nossos feitiços ao poder emanado pela Lua. E o seu simbolismo, na intenção de que a Lua ela é sagrada, né, de algum modo ela pode ter é, uma ligação com os deuses, com as forças divinas e com todos os poderes criadores. O primeiro exercício que eu trago para vocês é o exercício de conexão, porque para a gente poder aí conseguir é, usar verdadeiramente o poder da lua, a gente precisa aprender a se conectar com ela para poder trazer o poder, para a realidade. Então, se você tiver, por exemplo, um quintal, você pode se sentar no centro desse quintal ao ar livre, porque é legal a sensação do tempo ao nosso redor para a gente poder compreender a imensidão e a abrangência do poder lunar. Mas caso você não tenha um quintal, um lugar que você possa se sentir tranquilo, tranquila, abre as janelas do teu quarto, senta no centro dele com a janela aberta e vamos trabalhar essa meditação, tá? Vocês vão fechar os seus olhos e por um momento vocês vão deixar a sua mente é, e a sua consciência vaguear e subir, subir, sair do seu corpo e ir em direção à Lua. E nesse momento eu quero que você sinta que a sua mente começa a se conectar, a sua consciência começa a se unir com a Lua, se tornando uma única coisa. Você e a Lua, um só. E nesse processo em que a Lua e você se tornam um, eu quero que você perceba a imensidão e a magnitude da força que rege as marés, que vem da Lua e que rege tudo, seus ciclos. Perceba o quão grande é esse poder sobre você e sobre a Terra. Enquanto você percebe, se conecta com isso é, e compreende a magnitude do poder da Lua se tornando um só, eu quero que você vá trazendo a sua consciência um pouco de você para a Terra vai trazendo, voltando para a terra, mas trazendo junto com você um fio de energia como se você tivesse um cordão aí umbilical ligado com a lua, tá? E esse processo de trazer esse cordão energético de você para a lua vai fazer uma retroalimentação, como se você estivesse trazendo, drenando essa energia da Lua até você. Esse é um exercício muito importante de ser feito, de conexão entre você e a Lua, porque é através desse fio que se formou entre você e a Lua que você vai conseguir despejar, fortalecer e direcionar o poder da Lua para os seus feitiços e para os seus rituais. Depois desse processo, né, que você fez é, de conexão, fica mais fácil de você transferir essa energia para qualquer coisa que você queira. Então, a partir do momento que você cria esse link, esse fio energético entre você e a Lua, você consegue transferir de você para um objeto, de você para um feitiço, de você para qualquer outra coisa essa energia. Então, através desse processo de conexão, você vai conseguir extrair a energia daquela fase da lua e com esse fio energético que foi criado, você vai começar a trabalhar a fixação intencional desse poder nos seus feitiços. Essa fixação intencional ela pode ser a transferência aí é, dessa energia para um objeto, vincular esse fio de energia né, a um feitiço em um momento em que você precise, ou até você mesmo para você se fortalecer em alguma necessidade. Mas o que eu quero que você faça é, no primeiro dia de lua negra, pegue ali uma vela numa cor que represente algo que você deseja desenvolver, né, trazer para vida, um projeto, um emprego novo, passar numa prova, uma promoção, alguma coisa que você queira é, trazer a realidade, para você vincular aí com a energia da lua. Depois que você pegou aí essa vela, você vai é, fechar os seus olhos, colocar a vela na sua mão e imaginar a transferência desse fio de energia para essa vela. Então, a partir daquele momento, essa vela está conectada à energia da lua. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar essa vela na frente de você, numa mesa, e num papel, você vai escrever ali um plano, um projeto é, de tornar aquilo que você deseja a realidade. Acende a vela e escreve para iluminar aí esse projeto, tá? E você vai escrever um projeto que seja real, não uma maluquice, uma coisa que não faz o menor sentido na realidade, tá? Então, por exemplo, eu preciso passar numa prova de biologia, e para isso eu tenho que estudar os seguintes tópicos do livro tal e tal. Eu preciso também estudar o que foi passado nas aulas do dia tal e tal e tal. Eu preciso ter uma boa noite de sono para poder controlar minha ansiedade, ter uma boa prova. Eu preciso que no dia da prova a minha ansiedade esteja hipercontrolada e eu esteja totalmente focado. E eu também preciso que a professora, né, que não é muito legal, no dia que ela for corrigir a minha prova, ela esteja firmeza, ela esteja maneira e ela me deu uma nota excelente. Então você vai escrever, tá vendo que é um plano real, uma coisa que é possível? Nesse plano real de ação, estruturado, com tópicos reais que não fogem da realidade, você vai conseguir iluminar isso com o poder daquela luz da vela que está direcionada, linkada com a lua. Daí você vai deixar essa vela queimar até o final, em cima daquele plano de ação. Você pode pegar um pires, colocar ali em cima para não fazer sujeira, enfim, mas deixar aquela vela acabar por inteira em cima daquele plano de ação. Você vai pegar esse plano de ação, você vai guardar bonitinho e esperar o dia do seu compromisso, certo? Obviamente que não adianta só escrever o plano de ação, você vai ter que fazer também a sua parte, Afinal de contas, a magia, ela precisa ter possibilidades reais de acontecer dentro do mundo onde você tá. Muitas pessoas, né, se enganam ao pensar que a magia, ela é um doril, sabe? Um comprimido que você tomou e pronto, resolveu. Não adianta você fazer um feitiço sem ter possibilidades reais desse feitiço agir na realidade. Então, obviamente, você não vai dormir e acordar e a matéria, né? A deusa vai enfiar um pendrive enquanto você dorme, a matéria vai entrar na sua cabeça, pela sua orelha. No dia seguinte, você vai saber tudo o que você precisa saber e você vai fazer a melhor prova do mundo, não não é assim que funciona, você precisa dar vazão para isso na realidade. Então você vai fazer a sua parte daquele plano e vai deixar com que o feitiço se encarregue do movimento que ele tem que fazer, certo? Vamos ser reais nas nossas magias. Essa é uma maneira de você trabalhar com a energia da lua nova, então você pode Trabalhar esse exercício é muito legal ou fazer algum outro movimento mágico aí da sua preferência que tenha relação com o poder dessa lua que eu ensinei para vocês nesse vídeo, certo? Se esse vídeo te ajudou, respondeu suas dúvidas, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. E se você não for inscrito, se inscreve para receber todas as notificações e os vídeos que rolam por aqui, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo amor e carinho para te responder. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo.